Estamos com Neymânica, que é presidente da Cotrijal, que organiza a Expo Direto Cotrijal. Presidente, muito movimento nesses dias de feira, a gente está quase no final. Que avaliação a gente pode fazer? Uma avaliação preliminar de negócios, de movimentação? A avaliação é muito positiva, aquele otimismo que você tinha no início da feira, que antecedia a feira, está se confirmando nesses três primeiros dias com o crescimento do público. As comercializações estão bem superiores ao ano passado, nós vamos fazer o fechamento na sexta-feira E realmente então está todo mundo bastante animado pela expectativa de uma grande safra de soja, de milho aliado aos bons produtos que aqui os expositores estão expondo, com preços promocionais, financiamentos a longo prazo. Tudo isso vem em encontro de comercialização, que é o que os expositores buscam. Mas o mais importante é que aqui tem muita inovação, muita tecnologia, muitos eventos, muitos fóruns, muitos seminários, muito debate em defesa do agro e em defesa do nosso produtor. A Expo Direto, como o senhor citou, é um momento de conhecimento, de é, também conhecer tecnologia, se informar sobre os cultivares defensivos, sementes, mas também é um momento de muita articulação política para o setor, né? É com certeza, nós estaremos recebendo o ministro da Agricultura com 33 embaixadores, mais deputados, senadores no dia de hoje, que vai engrandecer, enriquecer ainda mais a nossa Expo Direto, porque além do nosso produtores do Rio Grande do Sul e vários estados do Brasil, nós temos muitas delegações estrangeiras que vêm em busca aqui da troca de intercâmbio, da comercialização de negócios futuros. Isso é muito importante para o agro-brasileiro. O que o senhor definiria, diria, como o maior desafio do setor aqui na região hoje? O nosso maior desafio é, é, é continuar buscando o crescimento em produtividade, que a Cotijal tem conseguido fazer isso. Isso traz renda para o produtor, gera emprego, gera impostos para os municípios e estados. E nós também, um grande desafio é a questão da logística, que não depende de nós, mas sim do governo, a questão das rodovias, hidrovias, ferrovias, enfim, tudo isso que a gente já debate e discute há 10 anos. Então, esses são os grandes desafios do agronegócio. Quem não sabe, a Cotrijal é uma cooperativa né? e o cooperativismo ele vem crescendo no Brasil. São, aqui no Rio Grande do Sul são 434 cooperativas, mais de 6 mil empregos diretos. É uma força que também vem crescendo. É, com certeza, você coloca muito bem o sistema cooperativo, é, os países de primeiro mundo, os países desenvolvidos, é via sistema de cooperativa que se organizam para que as suas economias sejam fortalecidas. E se nós olharmos o Rio Grande do Sul, os municípios que têm cooperativa, o IDH é bem superior aos municípios onde não existe a cooperativa. Então, além da parte econômica, ela faz muito bem a parte social e também ambiental em defesa do meio ambiente e da produção sustentável. Um modelo que ajuda em muita economia. Ah, Com certeza, é um modelo que agrega mini, pequeno, grandes produtores e em cima desse projeto todo aí nós conseguimos fazer essas ações importantes em defesa do produtor. Presidente, obrigada e parabéns por mais uma edição da Expo Direto. Nós que agradecemos o apoio de vocês e com certeza teremos aí na sexta-feira eh, anúncio de grandes números e já projetando um 2018 melhor que 2017, que foi melhor do que as anteriores.